Olá, eu sou Rodolfo Ambiel, sou uh, psicólogo, doutor em psicologia, na área de concentração em avaliação psicológica, uh, mas uh, a minha carreira sempre foi relacionada com a questão do trabalho e mais especificamente a orientação profissional e para a carreira. Uh, além de docente da Universidade de São Francisco, eu sou também uh, presidente atual da Associação Brasileira de Orientação Profissional, a ABOP, e fui convidado para pelo Adriano, presidente da SBPOT, para poder integrar né, essa discussão que a gente tem feito aqui nesse workshop. Uh, na minha avaliação, a, a discussão está sendo muito interessante e o produto que vai sair dessa discussão, principalmente, vai ser uh, um marco né, na, na definição da área, na definição do campo de atuação da psicologia organizacional uh, e do trabalho no Brasil e, muito provavelmente, com uh, uh, possíveis consequências até, Uh, para fora do país, uh, devido ao, ao impacto e ao, e ao tamanho da, uh, do trabalho que a gente está tá, tá resolvendo aqui. Uh, especificamente para a área uh, na, qual, na qual eu atuo, que é a orientação profissional de carreira, uh, a discussão de critérios de competência é algo que a gente já vem fazendo internamente também há bastante tempo e esse trabalho que, que a gente está fazendo aqui vem a somar essa, uh, com essas tentativas que a gente já fez anteriormente e, principalmente, uh, eu acho que acaba trazendo uma, uma, uma complementação, né, uma, uma, um fortalecimento uh, da interface da Psicologia Organizacional do Trabalho com a nossa área específica da orientação profissional de carreira, que acaba tendo aí também interfaces bastante importantes com a área da educação e outras. Então na minha avaliação, isso uh, uh, vai ter uma, esse movimento, vai ter desdobramentos bastante importantes para a prática profissional que, afinal de contas, é o que interessa a, a todos nós.